A transformação é um processo de aprendizado, é um processo de aprendizado, que a gente aprende coisas novas, é um processo também é, onde nós precisamos desaprender, porque quando eu comecei a perceber que eu estava agindo de uma maneira, digamos assim, eu estava eu tava dentro de uma programação, é que não funcionava, né? Que eu estava fazendo mal contra mim mesmo, entendeu? Então eu preciso desaprender aquilo. Por que, é que eu por que é que eu agi assim? Porque aquilo tem tenho aqui tem um programa que eu passei muito tempo agindo dessa forma. Então esses programas eles tendem a voltar, né? Porque também é uma forma de de olhar para o programa e se conhecer melhor. Por que é que a meditação ela é, é algo tão extraordinário e tão curativo? Porque na meditação eu posso diminuir o ritmo acelerado dos pensamentos e, e, e das emoções, e eu posso, é, eu posso é, começar a me, se familiarizar com esses programas,